Capítulo 4 – O Episódio de Heightsville. As manifestações da força psíquica, tratadas até agora, foram irregulares e sem conexão. Chegamos, finalmente, ao episódio de Heightsville. As manifestações ocorridas nesse vilarejo, embora de natureza inferior às anteriores, encontraram o solo fértil de um povo prático que soube explorá-las, introduzindo raciocínio e sistema no que antes era apenas objeto de admiração sem propósito. É verdade que as circunstâncias eram modestas, os atores humildes, o local remoto e a comunicação de natureza vil, pois não se fundamentava em razões superiores, mas na vingança. Quando, porém, em nosso dia a dia queremos saber, por exemplo, se o fio telegráfico se encontra em funcionamento, procuramos verificar apenas se determinada mensagem está ou não passando através dele. O alto ou o baixo nível dessa mensagem é de consideração secundária. Conta-se que a primeira comunicação transmitida pelo Capo Transatlântico foi uma simples pergunta do engenheiro de testes. Dado obstante, esse sistema é usado desde então por reis e presidentes. Assim, o espírito humilde do mascate assassinado parece ter aberto espaço para a passagem de multidões de anjos. Certamente é o bem e o mal, e ambos intervêm tanto no outro como neste lado do véu. Atraímos nossas companhias pelo que somos e pensamos. Hinesville é vilarejo típico do estado de Nova York, de população simples, a qual, ao tempo desses fenômenos, certamente era semi-educada, enquanto, assim como as dos restantes povoados americanos, se encontrasse provavelmente mais liberta de preconceitos e, portanto, mais receptiva a novas ideias do que outras comunidades daquela época. Localizado aproximadamente a 20 milhas da florescente cidade de Rochester, era constituído por um conjunto de casas de madeira de tipo muito humilde. Numa dessas casas, que com certeza não preencheria as exigências de um inspetor de conselho distrital britânico, tiveram início as manifestações que, na opinião de muitos, se tornaram a mais importante contribuição da América para o bem-estar mundial. A residência era habitada por uma decente família de fazendeiros, de nome Fox, esse nome, por curiosa coincidência, está registrado na história religiosa como pertencendo a um dos apóstolos dos Quakers. Na época em que essas manifestações atingiram intensidade suficiente para atrair a atenção do grande público, residiam na casa, além do casal Fox, suas duas filhas, Margaret, de 14 anos, e Kate, de 11 o casal tinha outros filhos que não moravam com os pais. Sua filha, Lia, professora de música em Rochester, será também introduzida nesta narrativa. A pequena casa possuía estranha reputação, à vista dos depoimentos reunidos e publicados logo após este episódio, os quais parecem tão confiáveis quanto podem ser as provas dessa natureza. Por sua extrema importância, não poderemos deixar de transcrever alguns trechos desses depoimentos, mas, para evitar desvios na narrativa, decidimos fazê-lo no apêndice. Assim, passemos imediatamente ao período de residência da família Fox, que alugou a casa em 11 de dezembro de 1847. Só no ano seguinte, os sons ouvidos pelos inquilinos anteriores recomeçaram consistiam em batidas rápidas e nítidas. Ruídos desse tipo não devem parecer estranhos, se considerarmos sua produção por visitantes do além, ansiosos por anunciar-se a porta da vida humana, esperando que esta porta lhe seja aberta. Batidas do gênero já haviam ocorrido na Inglaterra, em 1661, na residência do Sr. Montpesson, em Tadworth. São também registradas por Melanchthon, como tendo acontecido em Oppenheim, na Alemanha, em 1520. Foram ouvidas, de igual modo, no Vicariato de Epworth, em 1716. Tudo isso, entretanto, era desconhecido por esses fazendeiros de pouca leitura. Tais batidas ressurgiam, mas, dessa vez os citados visitantes conseguiram que a porta fechada se abrisse. Parece que os ruídos não incomodaram a família Fox até meados de março de 1848. Desta data em diante, porém, ficaram cada vez mais intensos. Por vezes, eram simples batidas nas portas. Noutras ocasiões, soavam como se os móveis mudassem de lugar. As meninas ficavam tão alarmadas que se recusavam a dormir sozinhas, indo para o quarto dos pais. Os ruídos eram vibrantes, fazendo as camas tremerem e balançarem. Todas as investigações possíveis foram realizadas pelo casal. O marido ficava esperando de um lado da porta e a esposa do outro. As batidas, entretanto, continuavam. Observou-se logo que a luz do dia era prejudicial ao fenômeno. Tal fato, naturalmente, reforçava a ideia de fraude, mas todas as explicações possíveis foram testadas e falharam. Por fim, na noite de 31 de março, houve altíssima e continuada eclosão de sons inexplicáveis. Foi então que a jovem Kate Fox... Desafiou a força invisível a repetir os estalos de seus dedos. Isso possibilitou que se alcançasse, nessa noite, um grande marco da evolução psíquica. Aquele aposento tosco, com seus ocupantes sérios, expectantes, vestidos com roupas caseiras, com as faces ansiosas voltadas para cima, cercados por luz de vela, com as sombras pesadas espreitando nos cantos, bem poderia ser objeto de um belo quadro histórico. Pesquise-se em todos os palácios e chancelarias de 1848, onde se encontrar um aposento que tenha fixado seu lugar na história com tanta segurança como esse pequeno quarto de barracão. O desafio da menina, embora lançado com palavras irreverentes, foi imediatamente aceito. Todo o estalo repercutia numa batida. Os operadores de ambos os lados eram humildes, mas o telégrafo espiritual finalmente estava funcionando. A paciência e a seriedade do ser humano, porém, determinariam o grau de elevação de seu uso no futuro. Forças inexplicáveis existiam muitas no mundo, mas ali estava uma que se dizia produzida por inteligência independente. Era o sinal supremo de um novo ponto de partida. A senhora Fox estava perplexa com a manifestação e com a posterior descoberta de que a força não só parecia ouvir, como também ver, pois, mesmo quando Kate estalava os dedos sem som, as batidas prosseguiam. A mãe formulou uma série de perguntas, cujas respostas, obtidas por números, mostravam que o ser comunicante estava mais inteirado de determinados assuntos particulares do que ela própria, pois insistia em que tivera sete filhos, enquanto afirmava ela terem sido apenas seis, pois não se lembrava de um deles falecido em tenra idade. A senhora Redfield, uma das vizinhas... Foi chamada. De início, divertiu-se com a situação, mas seu divertimento transformou-se em admiração seguida de pavor, quando também obteve respostas corretas para questões íntimas. À medida que corriam as notícias sobre essas maravilhas, os vizinhos chegavam aos bandos. Um deles levou as meninas para sua casa enquanto a Sra. Fox pernoitou na residência da Sra. Redfield. Na ausência delas, os fenômenos prosseguiram exatamente como antes, afastando, de uma vez por todas, as teorias dos dedos estalantes ou do deslocamento de joelhos, tão frequentemente sugeridas pelos que desconhecem a realidade dos fatos. Havendo-se organizado uma espécie de comissão informal de investigações, a multidão, em astuta feição anki, passou boa parte da noite de 31 de março num jogo de perguntas e respostas com a inteligência invisível. De acordo com a própria declaração desta, tratava-se do espírito de um homem morto naquela casa. Forneceu, por meio de batidas o nome do anterior morador que o prejudicara. Disse que, ao tempo de sua morte, o que acontecera cinco anos antes, tinha 31 anos e fora assassinado por causa de dinheiro, sendo enterrado no porão a dez pés de profundidade. Alguém desceu ao porão para investigar, mas, no momento em que o investigador atingiu a parte central do compartimento, e romperam pancadas rudes e pesadas, vindo, aparentemente, de dentro da terra. Só ali se ouviam os ruídos. Aquele era, então, o local do sepultamento. Um dos vizinhos, de nome do Wessler, foi quem, pela primeira vez nos tempos modernos, se utilizou do alfabeto, recebendo respostas mediante pancadas correspondentes às letras. Por meio desse recurso, o nome do morto foi obtido, Charles B. Rosman. A ideia para a obtenção de mensagens encadeadas só foi desenvolvida, porém, quatro meses mais tarde, sendo Isaac Post, um Quaker de Rochester, seu pioneiro. Esse é o brevíssimo esboço dos fatos ocorridos em 31 de março, que prosseguiram e se confirmaram na noite seguinte, quando não menos de algumas centenas de pessoas se reuniram em volta da casa. No dia 2 de abril, as pancadas ocorreram também durante o dia. Essa é a sinopse da noite de 31 de março de 1848. Note-se, entretanto, que os fatos ocorridos nessa ocasião podem ser considerados a singela raiz de uma grande árvore, sendo todo este livro um monumento à sua memória. Assim, conviria deixar que suas duas primeiras testemunhas adultas os narrassem. Os relatos dessas testemunhas foram registrados no período de quatro dias da ocorrência dos fenômenos e integram a admirável peça de pesquisa psíquica realizada pela comissão local a ser descrita e comentada posteriormente. Diz a senhora Fox em seu depoimento. Na noite da primeira perturbação, levantamos-nos, acendemos uma vela e vasculhamos toda a casa. Os ruídos continuaram e pareciam vir do mesmo ponto. Embora não fossem muito altos, produziam um movimento de camas e cadeiras, o qual poderia ser sentido quando estávamos deitados. Era mais um movimento trêmulo do que um abalo repentino. Podíamos sentir esse abalo quando de pé no chão. Os ruídos prosseguiram nessa noite até adormecermos. No meu caso, isso só se deu perto das 24 horas. No dia 30 de março, fomos perturbados durante toda a noite. O barulho era ouvido em todas as partes da casa. Meu marido colocou-se fora do quarto do outro lado da porta, enquanto permaneci junto a esta do lado de dentro e as batidas se fizeram ouvir dentro da porta. Escutamos passos na copa e descendo a escada. Não podíamos descansar. Concluí então que a casa devia estar assombrada por algum espírito infeliz e inquieto. Muitas vezes tinha ouvido falar a respeito de tais fatos, mas nunca tinha observado algo assim que não pudesse explicar. Na noite de sexta-feira, dia 31 de março de 1848, decidimos ir para a cama cedo, sem nos permitir entrar em perturbação. Buscávamos uma noite de repouso. Meu marido estava sempre presente, ouvindo o barulho e ajudando nas investigações. Bem cedo, portanto, fomos para a cama. Mal tinha escurecido. Precisava tanto de repouso que me sentia quase doente. Meu marido ainda não havia ido dormir quando ouvimos os ruídos. Eu tinha acabado de me deitar. Começaram da forma habitual. Distinguia-os de quaisquer outros jamais ouvidos. As meninas, que dormiam em outra cama no mesmo quarto, ouviram as batidas e tentaram fazer sons semelhantes, estalando os próprios dedos. Minha filha mais nova, Katie, disse então, — Senhor Pé-rachado — ''Faça como eu'' e batia palmas. O ruído acompanhou-a imediatamente com o mesmo número de batidas. Quando ela parou, o som cessou por breve tempo. Então Margarita falou, de brincadeira, ''Agora faça exatamente como eu, conte um, dois, três, quatro'' Batendo as mãos, e os ruídos vieram como antes. Ela ficou com medo de repetir o procedimento. Foi quando Cat falou em sua simplicidade infantil. — Oh, mãe, eu sei o que é. Amanhã é primeiro de abril. É alguém nos fazendo de bobos. Nesse instante, pensei em fazer um teste que ninguém no lugar poderia acertar, a indicação das idades de meus filhos. De forma instantânea, foram dadas sucessivamente as idades de cada um, fazendo-se uma pausa suficientemente longa entre elas, até que se chegasse a do sétimo. Fez-se, então, um pausa mais longa e, de pronto, surgiram três enfáticas batidas, correspondendo à idade do pequenino que morreu, meu filho mais novo. Em sequência, perguntei, é um ser humano que responde às minhas perguntas tão corretamente? Não houve batida alguma. Perguntei em sequência, é um espírito? Se for, dê duas batidas. Dois sons foram ouvidos, tão logo fiz a solicitação. Disse, em seguida, se é um espírito a quem causaram mal, dê duas batidas. A resposta veio instantaneamente, fazendo tremer a casa. Perguntei ainda, foi nesta casa que lhe fizeram mal? A resposta foi dada como antes. A pessoa que o maltratou ainda vive? As batidas em resposta foram dadas da mesma forma. Certifiquei-me, pelo mesmo processo, tratar-se de um homem de 31 anos, assassinado na casa, sendo seus restos enterrados no porão. Sua família era constituída de esposa e cinco filhos, dois meninos e três meninas, todos vivos ao tempo de sua morte, vendo sua esposa falecer posteriormente. Perguntei-lhe, por fim, continuará a bater-se eu chamar os vizinhos? Deu resposta afirmativa por meio de pancadas fortes. Meu marido saiu e chamou a senhora Redfield, nossa vizinha mais próxima, mulher de grande seriedade. As meninas estavam sentadas na cama, aconchegadas uma à outra, tremendo de pavor. Quanto a mim, acho que estava tão calma quanto agora. A senhora Redfield veio imediatamente, eram cerca de 19 e pensando em rir-se das garotas. Mas quando as viu, pálidas de medo e quase sem fala, ficou admirada passando a acreditar na existência de algo mais sério. Fiz algumas perguntas por ela e as respostas vieram como antes. Foi dita corretamente sua idade. Ela chamou então o marido e as mesmas perguntas foram feitas, sendo dadas com exatidão as respectivas respostas. O Sr. Redfield solicitou a presença do Sr. Duesler e esposa, além de várias outras pessoas. O Sr. Duesler chamou também os casais Hyde e Jewel, Nomeei na ocasião todos os vizinhos que me vieram ao pensamento e perguntei ao espírito se um deles o havia ferido. Não recebi resposta. O Sr. Duesler, por sua vez, formulou muitas perguntas e recebeu respostas. Perguntou, foi assassinado? Batidas indicando resposta afirmativa fizeram-se ouvir. Pode seu assassino ser levado à justiça? Nenhum som foi emitido. Pode ser punido pela lei? Nenhuma resposta foi dada. Disse então, se o assassino não pode ser punido pela lei, manifeste-se por batidas. As batidas soaram clara e distintamente. O Sr. Duesler certificou-se, pelo mesmo método, de que o comunicante tinha sido morto no quarto leste da casa e que o homicídio fora cometido pelo Sr. X, há cinco anos aproximadamente, numa terça-feira à meia-noite que a vítima tivera sua garganta cortada com uma faca de açougueiro, que o corpo fora levado para o porão e só na noite seguinte enterrado a dez pés abaixo do solo, após ser arrastado pela dispensa escadaria. Constatou-se também por batidas que o dinheiro tinha sido o móvel do crime. Qual era a quantia? Cem dólares? Nenhuma batida foi dada em resposta. Duzentos? E assim por diante. Quando ele mencionou quinhentos, soaram as batidas, indicando confirmação. Muitos que estavam pescando no riacho também foram chamados. Diversas pessoas pernoitaram na casa. Eu e minhas filhas saímos. Meu marido permaneceu ali com o Sr. Redfield a noite inteira. No sábado, a casa ficou superlotada. Não se ouviram os sons durante o dia. E começaram, porém ao anoitecer. Havia cerca de 300 pessoas nessa ocasião. No domingo, todos os que se encontravam na casa ouviram os ruídos durante todo o dia. Na noite de sábado, 1 de abril, começaram a cavar no porão. Cavaram até encontrarem água. Então, pararam. O barulho não foi ouvido ao anoitecer, nem durante a noite de domingo. Stephen B. Smith e esposa minha filha Mary, bem como meu filho David S. Fox e esposa, dormiram no quarto nessa noite. Nada mais ouvi desde então até ontem. Na manhã de ontem, muitas perguntas foram feitas e dadas as respostas por meio das batidas habituais. Ouvi os ruídos várias vezes hoje. Não creio em casas mal-assombradas nem em aparições sobrenaturais. Lamento que este caso tenha provocado tanta excitação. Tudo isso tem sido um grande transtorno para nós. Foi uma infelicidade morarmos aqui, mas estou ansiosa de que a verdade seja conhecida e expressamente declarada. Não posso compreender a razão de tais ruídos. Tudo o que sei é que eles têm sido ouvidos repetidamente, como disse. Ouvi as batidas de novo esta manhã, terça-feira, 4 de abril. Meus filhos também as ouviram. Certifico que a declaração acima me foi lida sendo a expressão da verdade. Se for necessário, prestarei juramento sobre isto. Assinada por Margaret Fox em 11 de abril de 1848. Declaração de John D. Fox Ouvi e li a declaração que minha esposa Margaret Fox acaba de fazer. Certifico ser a mesma verdadeira. Escutei as batidas em resposta às perguntas a que ela se referiu, mas houve muitíssimas outras perguntas, tendo as respostas vindo da mesma forma. Algumas dessas perguntas foram repetidas muitas vezes, recebendo sempre as mesmas respostas. Nunca houve qualquer contradição. Não sei que causa poderia ser atribuída a esses ruídos, se considerarmos serem eles provocados por meios naturais. Investigamos todos os cantos, dentro e fora da casa, em diferentes ocasiões, a fim de verificar a existência de qualquer coisa ou alguma pessoa escondida que pudessem produzir o barulho. Não fomos capazes de encontrar nada que explicasse ou sugerisse uma explicação para esse mistério. Tudo isso vem causando muito aborrecimento e ansiedade. Centenas de pessoas têm visitado a casa, tornando-se impossível, por isso, realizar nossas tarefas diárias. —— Espero seja logo apurada a causa natural ou sobrenatural desses ruídos. A escavação no porão será reassumida assim que as águas se assentarem. Poderá, então, ser procurado algum vestígio de que um corpo tenha sido alguma vez ali enterrado. Se isso for descoberto, não terei dúvida em atribuir origem sobrenatural aos fatos. Assinada por John D. Fox, 11 de abril de 1848 para investigar o caso, os vizinhos buscaram formar uma comissão que, por sua sensatez e eficiência, constituísse exemplo para os futuros pesquisadores. A comissão nomeada não impôs condições. Iniciou seu trabalho sem preconceito, relatando os fatos com exatidão. Não apenas coletou e registrou as impressões de cada interessado, mas publicou as informações no prazo de um mês da ocorrência dos fenômenos. Em vão, o autor tentou adquirir uma cópia do panfleto Um relato dos ruídos misteriosos ouvidos na casa do Sr. John D. Fox, publicado em Canandaigua, Nova York. No entanto, recebeu de presente um facsímile do original. Em sua opinião, desde o dia em que apareceu esse documento, a sobrevivência do ser humano e sua possibilidade de se comunicar estão definitivamente demonstradas para qualquer pessoa capaz de avaliar uma prova. A declaração do Sr. Duesler, presidente da mencionada comissão, oferece importante testemunho da ocorrência dos ruídos e abalos, mesmo quando as meninas Fox se ausentavam da casa, afastando, de vez, a suspeita de sua participação nos acontecimentos. A Sra. Fox, como vimos referendo-se à noite de sexta-feira, 31 de março, disse «Eu e minhas filhas deixamos a casa. Eis parte da declaração do Sr. Duesler. Moro a poucas varas da casa, isto é, poucos metros, em que esses sons foram ouvidos. A primeira vez que ouvi falar deles foi há uma semana, na noite de sexta-feira. A senhora Redfield veio até nossa casa e convidou minha esposa para ir com ela à residência da família Fox. A senhora Redfield parecia muito agitada. Minha esposa fez questão de que eu as acompanhasse. Fomos, então. Era cerca de nove horas da noite. Havia cerca de doze a quatorze pessoas presentes quando lá chegamos. Algumas estavam tão amedrontadas que se recusavam a entrar na casa. Entrei e sentei-me na cama. Após uma pergunta formulada pelo Sr. Fox, ouvi distintamente as batidas de que me haviam falado, sentindo a cama tremer no justo momento em que as ouvia. O ilustre Dale Owen, membro do Congresso dos Estados Unidos e anteriormente ministro americano em Nápoles, fornece em seu relato alguns pormenores adicionais. Esse relato foi escrito depois de conversas mantidas com a senhora Fox e as filhas, Margaret e Catarine. Descrevendo a noite de 31 de março de 1848, diz ele, Footfalls, página 287. Os pais haviam removido as camas das filhas para o quarto de casal, proibindo as meninas de se referirem aos ruídos, mesmo se os ouvissem. Entretanto, no instante em que a mãe, após verificar estarem elas na cama, em segurança, se preparava para rebousar, as meninas gritaram. — Eles estão aqui de novo! A mãe as repreendeu e se deitou. Logo após, os ruídos se tornaram mais altos e assustadores. As meninas se sentaram na cama. A senhora Fox chamou o marido. Por ser uma noite de ventania, o Sr. Fox pensou que o estalar das janelas fosse a causa do barulho. Verificou várias destas, sacudindo-as para ver se estavam soltas. Kate, a filha mais nova, observou que os ruídos pareciam responder às sacudidelas, todas as vezes que estas eram dadas pelo pai. Sendo uma criança esperta e, de certa forma, acostumada ao que estava acontecendo, Virou-se para o local de origem do ruído, estalou os dedos e bradou. — Aqui, velho pé faça como eu. As batidas responderam instantaneamente. Aquele era o começo. — Quem poderá dizer qual será o fim? O Sr. Mompesson, encontrando-se no leito com sua filhinha, de idade aproximada de Kate, que parecia estar sempre acompanhada pelo barulho, Imaginou a possibilidade de serem as respostas dadas corretamente por meio de batidas de tambor, mas não levou adiante sua curiosidade. Kate também não fez tentativa alguma nesse sentido. A menina, contudo, experimentou juntar silenciosamente o polegar e o indicador para ver se, ainda assim, poderia obter alguma resposta. Afirmativo. Então podia ver tanto quanto ouvir. Chamou a mãe e disse, Mãe, olhe só. Juntou o indicador e o polegar como antes, e as batidas vieram em resposta exatamente na mesma frequência em que repetia o silencioso movimento. No verão de 1848, o Sr. David Fox, com o auxílio dos senhores Henry Bush, Lehman Granger, de Rochester e outros reassumiram a escavação no porão. A cinco pés de profundidade encontraram uma grande tábua. Cavando mais adiante, descobriram carvão e cal viva e, finalmente, cabelos e ossos que, segundo o testemunho de médico especialista, faziam parte de um esqueleto humano. No entanto, somente 56 anos mais tarde, fez-se a descoberta que provou, sem sombra de dúvida, ter sido alguém realmente enterrado no porão da casa da família Fox. A referência a esse acontecimento está no Boston Journal, jornal não espiritualista, de 23 de novembro de 1904, nos seguintes termos. Rochester, Nova York. 22 de novembro de 1904 Foi encontrado, nas paredes da casa antes ocupada pelas irmãs Fox, o esqueleto do homem provavelmente causador das batidas que elas ouviram, inicialmente em 1848, afastando de vez a única sombra de dúvida de sua sinceridade em relação à descoberta da comunicação dos espíritos. As irmãs Fox declararam haver aprendido a se comunicar com o espírito de um homem que dizia ter sido assassinado e enterrado no porão da casa. Repetidas escavações, buscando localizar o corpo e, assim, dar prova positiva de sua narrativa, fracassaram. A descoberta foi feita por crianças de escola brincando no porão do edifício conhecido como a Casa Assombrada em Hydesville, onde as irmãs Fox ouviram as batidas maravilhosas. William H. Hyde, conceituado cidadão de Clyde, proprietário da casa, procedeu à investigação, encontrando, entre a terra e os escombros das paredes do porão, um esqueleto humano quase completo. Era indubitavelmente o do mascate andarilho que, como se afirmou, havia sido assassinado no aposento leste da casa, e cujo corpo fora escondido no porão. O Sr. Hyde avisou aos parentes das Irmãs Fox, e a notícia da descoberta será enviada à Ordem Nacional dos Espiritualistas. Muitos de seus membros recordam-se de terem feito peregrinações à Casa Assombrada, como é geralmente conhecida. A descoberta dos ossos é a confirmação prática da declaração, sob juramento, de Margaret Fox em 11 de abril de 1848. Descobriu-se também uma caixa de mascate feita de lata, atualmente guardada em Lilydale, sede regional dos espiritualistas americanos, para a qual também fora transportada a velha casa de Hydesville. Essas descobertas põem em termo a controvérsia, provando definitivamente o crime ocorrido na casa e sua revelação por meios psíquicos. Aliás, quando se examina o resultado das duas escavações, não é difícil reconstruir as circunstâncias do crime. Assim, torna-se claro que, no primeiro momento, o corpo foi enterrado com cal no centro do porão. Mais tarde, o criminoso... Com receio de o lugar ser alvo de suspeitas, desenterrou-o, enterrando-o de novo sob a parede, onde estaria mais resguardado. Contudo, o trabalho tinha sido feito tão rapidamente, ou na semi-obscuridade, que, como visto, alguns traços da primeira sepultura foram deixados para trás. — É esta a única prova do crime? — Para responder à pergunta... É preciso examinar o depoimento de Lucrécia Pulver, faxineira do Sr. Bell e senhora no período em que ocuparam a casa, quatro anos antes. Ela relata a chegada de um mascate à residência e o fato de ter ele ali pernoitado com suas mercadorias. Os patrões permitiram-lhe ir para a casa naquela noite. Eu desejava comprar algumas coisas, mas não tinha dinheiro comigo. Então ele disse que iria à nossa casa na manhã seguinte, a fim de realizar o um negócio. Não o vi mais depois disso. Passados três dias, aproximadamente, eles me pediram para voltar e eu retornei. Esse mascate deveria ter cerca de 30 anos. Ouvi-o conversando com a senhora Bell sobre sua família. A senhora Bell disse ser ele velho conhecido seu e do marido, Tendo o visto, portanto, diversas vezes. Certa noite, cerca de uma semana depois, a senhora Bell mandou me descer ao porão para fechar a porta externa. Ao atravessá-lo, porém, caí perto da parte central. Pareceu-me estar o chão irregular e fofo ali. Quando voltei, a senhora Bell me perguntou por que havia gritado. Riu-se de meu receio e me explicou que os ratos tinham revolvido a terra. Alguns dias depois, no decorrer da noite, o Sr. Bell levou certa quantidade de entulho para o porão, onde trabalhou por algum tempo. A Sra. Bell afirmou que ele estava tapando os buracos deixados pelos ratos. Pouco tempo depois, a Sra. Bell deu-me um dedal, que, segundo ela, adquirira do mascate. Passados três meses, fui visitá-la. Disse-me, então, ter ele voltado, mostrando-me outro dedal, que também lhe teria vendido. Apresentou-me ainda outras coisas, dizendo tê-las comprado do mascate. Digna de registro e a declaração em 1847 de certa senhora Leip. Afirma esta senhora ter visto uma aparição na casa, descrevendo-a como um homem de estatura mediana, vestindo calça cinza, sobre casaca preta e chapéu preto. Lucrécia Pulver disse, em seu depoimento, que o mascate vestia sobre casaca preta e calça clara. Deve-se acrescentar, por outro lado, não ser o Sr. Bell, o ocupante da casa naquela época, um homem de boa reputação, podendo-se facilmente admitir que ele consideraria injusta e intolerável qualquer acusação fundada inteiramente em prova psíquica. É muito diferente, contudo, quando a prova do crime é descoberta, restando apenas saber quem era o inquilino naquela ocasião. O depoimento de Lucrecia Pulver assume peso de vital importância neste caso. Há ainda há um ou dois pontos merecedores de entrar na discussão. Um deles é o fato de alguém de nome tão marcante como Charles B. Rosman nunca ter sido localizado, mesmo levando-se em conta toda a publicidade dada ao caso. Isso deve ter parecido, naquela época, uma formidável objeção. Entretanto, com a abrangência atual de nossos conhecimentos, podemos dizer que é muito difícil obterem-se si nomes corretos por meios psíquicos. Aparentemente, um nome é algo meramente convencional. É diferente de uma ideia, Todo espiritualista praticante tem recebido mensagens corretas ligadas a nomes equivocados. É possível que o nome real fosse Ross, ou talvez Rosmer, tendo este erro frustrado a identificação. Além disso, é curioso não soubesse que seu corpo fora removido do centro do porão para a parede, onde foi encontrado. A esse respeito, no entanto, podemos somente registrar o fato sem tentar explicá-lo. Ademais, se as jovens eram as médiums de quem a força era retirada, como seria possível ocorrer o fenômeno sem a presença delas? A única resposta para isso seria a de que, embora o futuro tenha demonstrado ser a força realmente proveniente das meninas, tal força, contudo, parece ter saturado toda a casa, ficando à disposição do manifestante quando as meninas estavam ausentes. A família Fox ficou seriamente abalada com esses acontecimentos. Os cabelos da senhora Fox tornaram-se brancos em uma semana. E, como parecia estar tudo aquilo ligado às duas jovens, estas foram afastadas de casa. Mas os mesmos sons foram ouvidos, quer na casa do irmão David Fox, para onde Margaret fora, quer na da irmã Lia, cujo nome de casada era Sra. senhora Fish, em Rochester, onde Catherine se tinha hospedado. Empreenderam-se todos os esforços para conservar em sigilo as manifestações, mas logo elas se tornaram conhecidas. A senhora Fish, que era professora de música, foi impedida de continuar exercendo a profissão, pois centenas de pessoas afluíam à sua casa para presenciar as novas maravilhas. Cumpre ressaltar que, ou a força em referência era contagiosa ou podia irromper em muitas pessoas, independentemente da existência de uma fonte comum. Assim, a senhora Lea Fish, a irmã mais velha, passou a ter, embora em menor grau, o mesmo dom de Kate e Margaret. Tal força, porém, não ficou confinada por muito tempo à família Fox. Assemelhava-se a uma nuvem psíquica que, vendo do alto, caía sobre as pessoas suscetíveis de absorvê-la. Sons similares foram ouvidos na casa do reverendo A. W. Gervis, ministro metodista em Rochester. De igual modo, aconteceram fortes fenômenos físicos na família do diácono Hale, de Greece, cidade próxima de Rochester. Pouco mais tarde, a senhora Sarah A. Tumlin e a senhora Benedict ambas de Auburn, desenvolveram notável mediunidade. O Sr. Capron, primeiro historiador do movimento, descreve a Sra. Tumlin como um dos médiuns mais confiáveis por ele encontrados. Afirma que os sons produzidos em sua presença não se mostravam tão fortes como os ouvidos junto à família Fox. Entretanto, as mensagens obtidas por ela eram igualmente dignas de confiança. Tornou-se logo evidente que as forças invisíveis não se limitavam a determinada residência, mas acompanhavam as meninas. A família rezou, juntamente com seus amigos metodistas, buscando alívio, mas em vão. Sacerdotes de vários credos fizeram exorcismos, também sem efeito prático. As presenças invisíveis, no entanto, acompanharam os améns com suas batidas, sendo este seu único sinal de atenção a tais exercícios religiosos. O perigo de seguir-se secamente a orientações supostamente vindas dos espíritos guias foi mostrado de forma clara meses depois na cidade vizinha de Rochester, onde o um homem havia desaparecido em circunstâncias suspeitas. Um espiritualista entusiasta obteve, mediante batidas, informações sobre um assassinato que teria havido em determinado canal. O canal foi aberto e a esposa do desaparecido obrigada a entrar nele, o que quase lhe custou a vida. Alguns meses depois, o homem retornou dizendo ter ido para o Canadá com o intuito de fugir de uma intimação por débito. Como bem se pode imaginar, isso foi um golpe para o culto nascente. O público não entendeu, na ocasião, o seguinte. Ainda hoje, isto é muito pouco entendido. A morte não transforma o ser humano, abundo entidades mistificadoras e brincalhonas, e, em cada situação, o pesquisador deve usar o próprio bom senso. Experimente os espíritos a fim de conhecê-los. No mesmo ano e no mesmo distrito, a verdade dessa nova filosofia de um lado e suas limitações e perigos de outro foram demonstradas com muita clareza. Esses perigos ainda nos espreitam. O homem tolo, arrogante, enfatuado, convencido é sempre uma presa fácil. Todo observador é vítima de ciladas. O próprio autor teve sua fé dolorosamente abalada pela decepção até o instante de conseguir uma prova compensadora que lhe mostrou apenas ter recebido o ensinamento. Compreendeu, então, que o fato de existirem inteligências desencarnadas em busteiras não era mais diabólico ou menos digno de nota do que a situação de inteligências encarnadas buscando divertimento de forma leviana. O movimento, agora ampliado, prosseguia num curso de maior importância. Não se prendia mais a determinada vítima de assassinato, clamando por justiça. O mascate tinha sido o pioneiro que descobriu a passagem e o método para as comunicações espirituais, possibilitando que miríades de inteligências se aglomerassem às suas costas. Isaac Post instituir o método da soletração por batidas com o qual se obtinham as mensagens. De acordo com estas últimas, o sistema completo tinha sido idealizado pela perspicácia de diversos pensadores e inventores do plano espiritual, entre os quais Benjamin Franklin, cuja inteligência vivaz e conhecimentos sobre eletricidade na vida terrena o qualificavam de certo para esse empreendimento. Como quer que seja, neste passo, Rosma saiu de cena e as batidas inteligentes passaram a ser dadas pelos amigos mortos dos pesquisadores que possuíam um interesse sério no assunto, reunindo-se, de modo reverente, para receber as comunicações. Os que partem continuam a viver e prosseguem amando, tal a persistente mensagem do além, que se fazia acompanhar de muitas provas materiais, fortalecendo a fé vacilante dos novos adeptos. Quando se perguntava aos manifestantes sobre os seus métodos de trabalho e as leis que os regulavam, as respostas eram exatamente as mesmas hoje dadas. Tratava-se de um assunto concernente ao magnetismo humano e espiritual. Algumas pessoas ricamente dotadas com esta propriedade física eram médiuns. O dom da mediunidade não estava necessariamente aliado ao moral da criatura ou à sua inteligência. A harmonia era condição especial para se alcançar em bons resultados. Nestes 70 singulares anos aprendemos muito pouco. Depois de todo esse tempo, a lei de harmonia é invariavelmente quebrada nas chamadas sessões de experimentação, cujos membros imaginam que os resultados negativos ou desordenados se contrapõem à filosofia, quando, em realidade, a confirmam. Em uma das primeiras comunicações recebidas pelas irmãs Fox, foi dito que aquelas manifestações não se restringiriam a elas, mas se espalhariam pelo mundo inteiro. Em breve, essa profecia se foi confirmando, pois as novas faculdades psíquicas, com seus posteriores desenvolvimentos, incluindo a visão, a audição de espíritos e o movimento de objetos sem contato, apareceram em muitos círculos independentes da família Fox. Num espaço de tempo incrivelmente curto, o movimento, com muitas excentricidades e fases de fanatismo, varreu os estados do norte e do leste da União, sempre mantendo aquela sólida base de fatos tangíveis, que, ocasionalmente, podiam ser simulados por impostores, mas sempre se confirmavam diante do investigador sério, isento de ideias preconcebidas. Nada obstante, desconsideremos por ora esse amplo desenvolvimento, para continuar a narrativa sobre o núcleo original de Rochester. Os espíritos instaram o pequeno grupo de pioneiros a realizar em Rochester uma reunião aberta, quando, então, dariam uma demonstração pública de sua força. Essa proposta, como era natural, causou pavor às duas tímidas meninas interioranas e a seus amigos. Tão contrariados ficaram os guias espirituais, com a oposição de seus agentes terrenos, que ameaçaram sustar as manifestações por toda uma geração, e, com efeito, desapareceram por algumas semanas. Ao fim deste tempo, reatou-se o intercâmbio, e os crentes, castigados por esse período de abstenção, concordaram em colocar-se integralmente nas mãos das inteligências invisíveis, prometendo-lhes tudo fazer pela causa. Não era assunto fácil, porém. Pequena parte do clero, notadamente o ministro metodista, reverendo A. H. Jervis, predispôs-se a ajudá-los, mas a maioria trovejou de seus púlpitos contra eles, e a massa prontamente apoiou essa maioria, no covarde passatempo de atormentar os heréticos. Em 14 de novembro de 1849, os espiritualistas promoveram sua primeira reunião no Corinthian Hall, o maior auditório disponível de Rochester. A assistência, honra lhe seja feita, ouviu com atenção a exposição feita pelo principal orador, o Sr. Capron, de Auburn. Foi então organizada uma comissão de cinco representantes para examinar a matéria e relatá-la na noite seguinte, quando a reunião seria retomada. Tão certos estavam de ser esse relatório desfavorável que o Rochester Democrat, ao que se diz, já havia preparado seu artigo de fundo com o título Revelação completa da fraude das batidas. O resultado, contudo... Obrigou o editor a assustá-lo. A comissão atestou a legitimidade das batidas, mas não a correção das informações, pois as respostas às perguntas não eram, em seu conjunto, nem certas nem erradas. Afirmou que as batidas soavam nas janelas e nas portas a certa distância das meninas, provocando uma vibração perceptível mas falhou inteiramente em relação à descoberta dos meios pelos quais pudessem ser produzidas. Esse relato foi recebido com a desaprovação da assistência, sendo formada uma segunda comissão, dessa feita integrada por dissidentes. A investigação foi conduzida no escritório de um advogado. Kate, por alguma razão, não compareceu, estando presentes apenas a Sra. Fish e Margaret. Nada obstante, os sons continuaram como antes. Um certo Dr. Langworthy foi chamado para verificar a possibilidade de ventriloquia. O relatório final atesta que... Os sons foram ouvidos e totalmente investigados, chegando-se à conclusão de que não poderiam ser produzidos quer por máquina, quer por ventriloquia, embora não fosse possível determinar-lhes o agente. De novo, a assistência rejeitou o relatório de sua própria comissão, e outra foi organizada com os oponentes mais extremistas, um dos quais chegou mesmo a jurar que, se não pudesse descobrir o embuste, atirar-se-ia das cachoeiras do rio Guenessi. Procedeu-se a investigação com desmesurada brutalidade. Algumas senhoras foram associadas à comissão. Elas despiram as amedrontadas meninas que, aflitas, choravam amargamente. Seus vestidos foram fortemente amarrados aos tornozelos, sendo as médiuns colocadas sobre vidro e outros isolantes. No entanto, o grupo foi obrigado a relatar o seguinte. Quando elas estavam de pé sobre almofadas com um lenço atado a borda dos vestidos, apertando-lhes os tornozelos, todos ouvimos distintamente as batidas na parede e na porta. A comissão declarou mais adiante que as perguntas, algumas das quais formuladas mentalmente, tinham obtido respostas corretas. Enquanto o público tratava as manifestações de maneira jocosa, predispunha-se por diversão a ser tolerante. Mas, quando esses sucessivos relatórios deram ao assunto feição séria, uma onda de indignação correu pela cidade, chegando a tal ponto que o Sr. Willets, um valoroso Quaker, foi compelido a declarar, na quarta reunião pública, que a turba de brigões que planejava linchar as meninas só o conseguiria se passasse por seu cadáver. Houve um tumulto vergonhoso. As jovens tiveram de sair sorrateiramente pela porta dos fundos. A razão e a justiça foram momentaneamente turvadas pela força e pela loucura. Naquela ocasião, hoje também é assim, as pessoas em geral tinham suas mentes tão abarrotadas de coisas sem importância que não dispunham de espaço para o que realmente importa. O destino, contudo, nunca procede às pressas e as manifestações continuaram. Muitos consideraram definitivos os relatórios dessas comissões. Em verdade, é difícil conceber de que maneira os fenômenos poderiam ter sido mais severamente verificados. Ao mesmo tempo, esse vinho forte, novo e fermentado, começou a estourar as velhas garrafas onde havia sido posto, causando ao público justificável repugnância. Os inúmeros grupos religiosos, discretos e sérios já existentes, foram, por algum tempo, quase que obscurecidos por alguns fanfarrões arrogantes que imaginavam estar em contato com todas as entidades elevadas, a começar dos apóstolos. Pretendiam mesmo, alguns deles, estar sob a direta inspiração do Espírito Santo, transmitindo mensagens que só não eram blasfemas por serem grosseiras, e absurdas. Certa comunidade de fanáticos, denominada Círculo Apostólico do Abrigo da Montanha, distinguia-se, particularmente, pelo extremismo, fornecendo farto material para os inimigos da nova revelação. A grande maioria dos espiritualistas posicionou-se contra esses exageros, mas não tinha condições de evitá-los. Muitos fenômenos supranormais, bem constatados, vieram para levantar o ânimo dos que se deixavam abater pelos excessos do fanatismo. No dia 20 de fevereiro de 1850, em Rochester, o fato é convincente e está bem documentado: dois grupos de investigadores, em salas separadas, receberam simultaneamente de um ponto central, que se autodenominou Benjamin Franklin, a seguinte mensagem. Haverá grandes mudanças no século XIX. Coisas que hoje parecem obscuras e misteriosas se tornarão evidentes aos olhos de todos. Os mistérios serão revelados e o mundo esclarecido. Deve-se admitir que até agora a profecia foi apenas parcialmente cumprida. Aliás, salvo algumas exceções, as previsões dos espíritos não são marcadas pela exatidão. Especialmente quando se leva em conta o elemento tempo. A seguinte pergunta tem sido frequentemente formulada: Qual o propósito de tão estranho movimento, nesta época em especial, admitindo-se que ele seja tudo o que pretende ser? O governador Talmadge, conceituado senador dos Estados Unidos, foi um dos primeiros convertidos ao novo culto. Disse ele ter feito essa pergunta por duas ocasiões em anos distintos, a diferentes médiums. As respostas foram praticamente idênticas. A primeira afirmava, é para conduzir em harmonia toda a humanidade e convencer os incrédulos da imortalidade da alma. A segunda dizia, para unir a humanidade e convencer as mentes céticas da imortalidade da alma. Certamente não é esta uma ambição desprezível, não se justificando, assim, os ataques mesquinhos e amargos feitos pelos ministros religiosos e pelos integrantes mais conservadores de seus rebanhos. Ataques esses que os espiritualistas tiveram de sofrer até os dias atuais. A primeira parte da definição é particularmente importante pois é possível que um dos derradeiros resultados desse movimento seja unir a religião sobre uma base comum tão forte e mesmo tão alto o suficiente que os sofismas que separam as igrejas de hoje sejam vistos em suas devidas proporções, e assim, afastados ou desconsiderados. Poder-se-ia mesmo esperar que tal movimento se espalhasse além dos limites do cristianismo, derrubando algumas barreiras erguidas, entre os grandes grupos humanos. Houve algumas vezes tentativas de desmascarar os fenômenos. Em fevereiro de 1851, os autores Austin Flint, Charles A. Lee e C. B. Conventry, da Universidade de Buffalo, publicaram um manifesto demonstrando com satisfação que os sons ocorridos na presença das Irmãs Fox foram causados pelos estalos das juntas dos joelhos. Isso provocou a seguinte resposta pela imprensa, dirigida aos três médicos e assinada pela senhora Fish e Margaret Fox. Como não desejamos ser chamadas de impostoras, estamos dispostas a submeter-nos a uma adequada e honesta investigação, desde que possamos selecionar três homens e três mulheres de nosso círculo de amizades para estarem presentes no momento. Podemos assegurar ao público que não há pessoas mais ansiosas do que nós mesmas para descobrir a origem dessas misteriosas manifestações. Se elas podem ser explicadas dentro de princípios anatômicos ou fisiológicos, deve-se ao mundo uma investigação para desmascarar a fraude. Como parece haver muito interesse do público a respeito desse assunto, gostaríamos de apontar a conveniência de ser realizada pronta investigação, que será aceita pelas abaixo-assinadas, Anne L. Fish e Margareta Fox. Fez-se a investigação, mas nada ficou comprovado. Em nota anexa ao referido manifesto, publicado no New York Tribune, o editor Horace Greeley observa. Como se noticiou em nossas colunas, os médicos partiram da suposição de que a origem das batidas deveria ser física, sendo causadas pela vontade das referidas senhoras. Em resumo, essas senhoras seriam as impostoras de Rochester. Assim, no manifesto acima referido, elas aparecem como promotores de uma acusação. Outras pessoas serão naturalmente selecionadas para as funções de juízes e relatores do processo. É muito provável que tenhamos outra versão da matéria. Muitos testemunhos logo se apresentaram em apoio às irmãs Fox, Assim, o único efeito da revelação dos professores foi redobrar o interesse público acerca das manifestações. Houve também a suposta confissão da senhora Norman Culver, em depoimento de 17 de abril de 1851, quando afirma que Catherine Fox lhe teria revelado todo o segredo de produção das batidas. Tratava-se de encenação total. O Sr. Capron publicou resposta irrefutável, mostrando que, na data da alegada confissão, Catherine Fox estava residindo em casa dele, a 70 milhas de distância. Na primavera de 1850, a Sra. Fox e suas três filhas realizaram sessões públicas no Hotel Barnum, em Nova York, atraindo muitos visitantes curiosos. Quase toda a imprensa insurgiu-se contra as médiums. Brilhante exceção foi a do já citado Horace Greeley, que escreveu artigo favorável em seu jornal, colocando as próprias iniciais. Parte desse artigo encontra-se no apêndice. De volta a Rochester, a família Fox excursionou pelos estados do oeste, retornando a Nova York, onde despertou de novo intenso interesse público. Obedeciam à ordem dos espíritos que as enviavam para proclamar a verdade ao mundo abrindo caminho à nova era anunciada. Quando lemos as descrições minuciosas de algumas dessas sessões americanas e consideramos a elevada inteligência de seus integrantes, nos surpreendemos de pensar como as pessoas, cegas pelos preconceitos, podiam ser tão crédulas a ponto de imaginar tudo aquilo como resultado de mistificação. Naquela época, havia uma coragem moral, que se tem visivelmente enfraquecido ante as forças reacionárias da ciência e da religião, que se juntaram para sufocar o novo conhecimento e torná-lo perigoso para seus profitentes. Em uma única sessão em Nova York, no ano de 1850, encontramos reunidos em volta da mesa o Reverendo Dr. Griswold, Fenimore Cooper, romancista, Bancroft, o historiador o reverendo Dr. Hawks, o Dr. J.W. Francis, o Dr. Marcy, Willis, o poeta Quaker, Bryant, o poeta, pigalow do Evening Post, e o general Lyman. Todas essas personalidades ficaram convencidas da realidade dos fatos, dizendo em seu relatório, as maneiras e a conduta dessas senhoras, as três irmãs fox são tais que criam predisposição a seu favor. O mundo, desde então, desenterrou muito carvão e ferro, isto é, levantou grandes construções e inventou terríveis engenhos de guerra. Podemos dizer, entretanto, que avançou em conhecimento espiritual e em respeito ao invisível? Sob orientação do materialismo, percorremos o caminho errado,